E MDzinho, MDzinha, tudo bom com vocês? Aqui é o MD trazendo mais um vídeo aqui no canal E hoje estou aqui com a SEGA, com o Lucky e com a Barbie Oi, Blockstubers, tudo bom com vocês? E aqui é tá o Mano, essa falar em tradução toda Oi, Blockstubers, tudo bem com vocês? É só dar um oi, meu recorde. Né? Mas enfim, gente A gente tá no marretão, teste e bora pro vídeo essa parte aí. dois reset aqui, gente. Né, isso? Eita, olha que, é é! que é é, Uma das barbe, barbe não, o reset. Mano, é um mapa que eu vi, mano, que a que É, não, que é, né? é a, a da instalação abandonada, né? Só que segunda versão. Ah, agora eu entendi. Ai, ainda bem que eu não saí do jogo. Né, e o Berli tá mutado. Pô, cara, de novo, cara. Pô, cara. Não aguento, cara. Eu vou paquear é o PC. É, é, é o PC, PC, Aí, pá, foi Né. O Berli tá calado. Ele é mó caladão. E Quem errou a pega? Toma, gente! Tá ah, tá. Ai, <risos> mano, esse tempo todo é o Lucky. É, amigo, é eu. Esse pessoal tá pra dar no. <risos> Meu Deus, já é quieta, me dá uma chance. O BR, eu nunca vi ele, não. Tipo assim, a última vez que eu vi ele, que ele tava parado na sala onde eu tava hackeando o PC. Só que agora eu não sei onde ele tá, não. Tá surda. Tá ah! ah, eu... de computador. Ah. Né? Lance, eu não sei quem é o dono da calça. É a Sá. É a Sá, o dono da calça. É É O <sse> <risos> <Tampainha> Enfim, é gente. Como tu... é que eu vou encaminhar? No nossa! Sai, não te conheço. Conheço sim, Birley, me salva! O interesse, gente! Birley, você é meu neto, sabe? Eu sabia, sabia, te conheço. Eu, eu tentei salvar, porque o Loki tava vivo. Enfim. Deu ruim, deu ruim! Olha que ele Agora eu tô tá Ai, mano, Ivo, olha quem <risos> que deu de cara comigo. <risos> ah, não. Mano, mano, não sei por que a Sada dá de cara com tu, velho. Não, é o Berli. Ah, não! <risos> mano, ele foi na tua. Mano! O, ao invés do Berly correr. Ao invés do Berly correr, ele foi na tua frente. Gente, eu nem o iPhone quando eu tiver em cal aqui, por isso. Entendo. Olha, que <risos> corre, corre! Corre! Tá cercado. Corre! Meu Deus! Uma porta... Alguém tá abrindo outro Fale, portão. Eu já vi esse mapa antes. foi. É o mapa novo do Abandonado. É. Gente, eu ouvi, fa... é prisão, gente, eu ouvi é falar. Gente, que... Vai... ouvi falar que. É ouvi falar que esse mapa. Gente, eu ouvi é um falar. O oh, Gente. É remake de algum mapa. Eita, sofá com meu best. Ô, que ainda vai sair aquele mapa da mansão que você que ia sair no Halloween? Você sabe? Eu acho que sim, porque o Halloween ainda tá no meio de só, saúde, mas... o só lança um mapa novo por ano. É. O gente. já lançou dois? Foi. Gente. E provavelmente ele vai lançar o do Halloween. Mapa ele, da mansão, pensa, acho que não vai ter. Mapas, então, ele tem Sempre ter ele ter me dá spoiler de novo os mapas no Twitter. Aí ele tinha colocado era um toma na cara, <risos> mas enfim gente, mas enfim gente, bora pra próxima. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, a ah, Sala tá, nasceu ali só agora. Vamos ver, cadê os amiguinhos? Amiga Barbie! Cadê a Barbie? Meu Deus! Barbie dando de cara comigo! Meu Deus, meu Deus. <risos> o Belly deu de cara comigo! Tem que não vai ser possível <risos> salvar <risos> Amigo, ai, eu vou focar nele. <risos> eu focando nele. <risos>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 Gente, não dá, não dá tempo de agir. Vai! Tô! Migo, amigo, amigo, amigo. Gente, olham na tela quem foi pego. <risos> Como salva, como pega? Oh oh Volta aqui, Barbie Toma Eu queria pegar a cega Ai, belle. agacha que vou mano. É, tá com dedo. Toma. <risos> Meu preferido, vem. Vai, vai, vai, vai. Amigo, amigo, não é, é a Nazar, é o Né? <risos> ah não! É o novo focador, é o novo focador do ND, é o novo focador. Toma! Toma! Toma! <risos> Ah, não! Pico, ah, pico, raqueia! Me fala, tô me assar, Toma, cega! <risos> tá duvidando agora? Me salva! Não. O problema é que ele te prendeu lá longe também. Alguém me salva, pelo amor de Deus, mano! Não, é? não. Moçada, calma aí, não vai dar. O Lô tá aí, é. Me salva! Né? Pra trás dela. Ellie! Olha, que debochado. Que Ah, não, eu tô focando em todo mundo. É. Não. É Barbie! Barbie. Ah. Abre essa porta! Só o que serve! Dói, dói, Já abriu uma, abri uma porta! Já abriu uma porta! Já abriu uma, abri uma porta! Ih, o Berry tá cercado! Berry, eu fui pego! Berry! Como o Berry desceu? Migo, amigo, amigo, não, não, não tem aquela sala da mesa? Sei. Olha, ô Lucas, pode, a gente já perdeu. Migo, não tem aquela sala da mesa? Ela foi pintada de cima. Pai. Vem, vem. A foto do outro negócio ele tá aberto. <risos> Vito! Vito! Vito! Vito! Manda pra mim! Vito, desculpa. me desculpa! Não, um Vito! Eu tô picado Ah não! Faz muito tempo que eu não campero! Beleza, eu vou ter que mandar o link de novo Porque eu tô sem unha. Eu vou mandar, eu vou mandar, peraí mas nós ganhou ponto, Berli assim, assim que nós escapa eu ponto por ter escapado. É, eu mandei link, um né? foi o link da calma. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho de notificação. E passe lá no canal do berle do, do Viti e também da Sai do Luck, que os links vão estar na descrição, tá? Mas é isso, e bye, bye. bye. tchau, tchau gente.